Estamos aqui no terceiro dia do projeto Acolhimento dos Calores da Escola de Engenharia, uh, o desafio URGS, né? como tornar lo mais sustentável. Esse foi um ciclo de palestras de, de três dias, dia 11 de março, que ele se deu início, dia 13 dia, e dia 15. Né? E ele começou já faz três anos, é o terceiro ano do projeto e que está dando muito certo, em que os calores estão muito motivados, né? os calores da Escola de Engenharia. E, claro, juntamente com a Escola de Engenharia, nós temos o Instituto de Pesquisas Hidráulica, que está conosco, o Instituto de Informática, e uh, o núcleo de, uh, o NID, o Núcleo de Engenharia Educacional, que participa também ativamente nesse projeto. Então, uh, ele tem dado muito certo, nós temos tido bastante apoio dos, dos diretores né, e da do, do Pró-Reitoria, de graduação também participa conosco, né, o professor Vladimir sempre que pode, ele está aqui para da abertura e as palavras aos Calouros, e esse projeto tem incentivado bastante o Calouro a, a torná-lo protagonista na história dele, ou seja, ele mesmo, nesse momento, identificar as lacunas dentro da universidade, com auxílio de mentores, que são os, os veteranos das engenharias, ou são alunos de cursos de, curso de, de, de pós-graduação, que estão auxiliando-os a identificar lacunas, mapear os problemas dentro da universidade, e assim uh, propor ideias que tenham viés de sustentabilidade e que sejam viáveis ou né? A partir do momento desse, desses grupos, né, hoje vai ser um dia só de prévia de apresentação, nesse dia 15, agora é uma prévia, e são 15 grupos né, que foram selecionados. Nesses 15 grupos, no final, no dia 26 de abril, vai ser o final, né, o último dia deles de apresentação, em que vai ter uma banca que vai selecionar os melhores projetos, Dentre esses 15, 5 vão ser destaque dos projetos para né, ganharem uma, um certificado, também a questão de publicação e torná-lo executável dentro da escola de engenharia ou dentro da própria universidade num todo. Né? Porque o viés da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino nós temos, né? então de boa qualidade, uh, pesquisa nós também temos, a extensão nós temos que a melhorar ela no sentido de que os acadêmicos fazem isso, ou seja, quem é a comunidade primeiramente que eles vão atingir comunidade acadêmica e depois isso pode ser ampliado para projetos para outras comunidades para outros, uh, outros locais né, que tenham esse viés de sustentabilidade Eu sempre pensando nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que hoje né, nenhum curso nenhuma engenharia pode estar fora desse eixo nesse viés de sustentabilidade, sempre pensando que os projetos têm que estar pautados e alicerçados nesses uh, objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, hoje, espero se que mantenha-se todos os grupos, né? a maioria deles fiquem bem unidos, sejam proativos, sejam bem colaborativos nos projetos, tenham ideias, e que depois, no dia 26, nós tenhamos o projeto final de todos eles, e como eu digo, vamos ver quem vai sobreviver até o final, né, do projeto. Vai ser no dia 26 de abril a apresentação final de todos eles. Eu acho que a escola de engenharia ela conseguiu fazer uma passar uma boa uma boa impressão para os alunos, porque eu pelo menos foi minha primeira foi meu primeiro vestibular, minha primeira vez num ambiente universitário e para fazer essa transição às vezes eu acho que é muito difícil mas tanto a professora Simone quanto todas as falas que a gente teve lá ajudou muito para a gente sentir mais acolhido e entender como é que vai funcionar agora a vida na universidade. Eu acho que a Escola de Engenharia também conseguiu focar como é que é os cursos em si, né? No meu caso, mecânica, eu acho que o pessoal dos cursos que estavam lá e dos projetos da escola uh, ajudaram muito no, no, nesse acolhimento. Bom, eu venho de outro curso, né? Eu fiz três anos de arquitetura antes de vir para cá, na URGS também. E o que me levou a vir Engenharia foi que eu comecei a perceber lá no meu antigo curso na Arquitetura que eu gostava muito dessa mente de uh, planejar coisas, projetar coisas, mas não projetos arquitetônicos, assim, ideias. Depois de três anos na Arquitetura, eu tive também muito contato com o pessoal da Engenharia e comecei a ver que eu gostava muito da área, que eu achava um, um clima muito bom, de muita incentivo a fazer projetos e de ter ideias, que é uma coisa que eu gosto muito. Já na matrícula, assim, o primeiro contato que eu tive... A engenharia abre muitas portas, porque lá teve várias apresentações do fundo centenário, que vai ter uma palestra super legal, a professora Simone falou também desse desafio que vai estar que tá tendo agora, que é uma super oportunidade, eu já senti assim, eu nunca tinha sentido isso na arquitetura, eu nunca tinha aberto tantas portas, três anos que eu fiquei lá, eu não tinha visto tanta, tanta oportunidade como agora. O nosso grupo teve muitas ideias, várias pessoas deram várias ideias muito boas, foi difícil escolher uma, no fim, acabou tendo uma ideia que eu que sugeri ela inicialmente, depois a gente foi aprimorando, que é um, uma ideia de compartilhamento de caronas para os alunos da URGS, entre os campos e também das suas casas pra, para as aulas. né? Muito assim baseado na ideia do aplicativo Blablacar, que alguns já devem ter ouvido falar. E foi um processo, assim, foi só dois dias que a gente tinha para fazer isso, então a gente tinha que fazer muito rápido, mas... O pessoal, o meu grupo foi muito dedicado, muito empolgado, a gente já foi no dia seguinte falar com o José Giovanni, da área de computação e informática, e ele já nos deu um parecer assim, de como é que pode ser esse aplicativo, e já está tudo bem andado, assim. acho que temos boas expectativas para a apresentação de hoje. Sempre quis se falar em engenharia, mas às vezes tu entender como é que funciona o mercado de trabalho, a área de atuação, onde você pode trabalhar é muito difícil. Daí eu acho que ele me motivou muito, assim sabe eu percebi que tanto meu trajeto aqui dentro, quanto o meu trajeto como engenheiro, agora eu percebo que tem tanta coisa que eu posso fazer, sabe? E me motivou muito a querer continuar aqui, a estudar, eu acho que ele... foi, foi muito legal mesmo, foi uma experiência muito massa. Eu participei do acolhimento em 2017, foi a primeira edição, e nesse acolhimento, então, saíram cinco times, saíram cinco grupos, que puderam uh, ganhar um certificado como desafio de destaque, um prêmio de destaque. E nós participamos e ganhamos esse certificado. Junto com isso, a gente pôde uh, apresentar o nosso projeto para muitas pessoas importantes aqui dentro da universidade. A gente apresentou para pessoas como a pró-reitora do PRAE, pra, para o pró-reitor também da graduação. E a gente também teve uma, uma participação, numa solenidade com o reitor, a vice-reitora e mais outras pessoas importantes aqui da universidade para apresentar o nosso projeto. Então, isso para a gente foi muito motivador, muito importante, para que a gente, que está logo no início da graduação, pudesse já ter uma iniciação é, de pesquisas e artigos e também colocar em prática aquilo que a gente aprende. Como mentor, então, é uma felicidade muito grande poder ajudar esses alunos que estão começando agora, incentivá-los é, a... Incentivá Poderem participar de projetos e também falar sobre aquilo que a universidade uh, tem fora o acolhimento. A gente pode falar sobre muitas coisas importantes para eles e também para que eles não fiquem só nas matérias da, da faculdade. Para que eles saibam que eles podem ir além disso e também levar para a vida inteira deles. Está sendo uma experiência muito boa, para ser bem sincero. Uh, é, a vez, eu, é a primeira vez que estou sendo um mentor realmente nesse projeto. Eu, não, eu tive conhecimento dele através da Rafaela, que é uma amiga e colega e sempre achei muito interessante eu quando eu entrei na faculdade eu não tive essa oportunidade de fazer parte de um projeto já no primeiro semestre de curso e também não tive acesso a todas as oportunidades que a universidade podia me dar então ter um projeto como acolhimento que oferece as oportunidades para o aluno dá a oportunidade dele mais do que simplesmente um aluno que está cursando um curso aqui na Urcs mais do que simplesmente um aluno sair daqui com um diploma ele sai com uma experiência empreendedora com um pensamento diferente de olhar os problemas da universidade e dar soluções a ele de ter a oportunidade de criar esses projetos e daqui a pouco até mesmo criar artigos científicos que expliquem o que ele está fazendo e como isso pode ajudar a comunidade. E ter a, oportunidade, a minha oportunidade de ser um mentor e ajudar esses alunos a cada vez se desenvolverem mais e fazendo projetos muito melhores e que ajudem cada vez mais o ambiente universitário da URGS é um privilégio sem tamanho.